Ora, boa tarde. Nós somos membros dos Grey Ghosts, a mando do Droki. Os Grey Ghosts, primeiro que tudo, não costumam contratar a escumalha da superfície. Segundo, o Droki é só mensageiros. E terceiro, não o... vejo o que é que os Grey Ghosts possam querer comigo. Eu gostava de falar consigo acerca aí do... e a para o ovo. Sim, sim, podes falar. Começa a falar bué baixo, estás a ver que é para ele ter de se aproximar para o a Oh, minha senhora, esse ovo de dragão será que estava para venda? O que é que eu devia de vender o ovo de dragão? Hum? Hum? O quê? Por 2 mil hum. de gold? Ah, desculpa, olha da superfície. E o gajo com as paixões. Não seria muito mais giro. Sei lá, matar-vos. Ia tentar. E assim, quando o obelisco tivesse terminado, conseguíamos atingir um estado supremo e controlar tudo. E o gajo já começa a rir e a falar, boi sozinha. <risos> o objetivo é ela cair um bocado da falésia, portanto eu chego aqui um bocado bem, para quando lá. Quando tu te moves, fazia tipo um olho. Vocês notam que está aqui outra criatura destas. Ora, oh, é bem. Hum, the plot thickens, mas não há problema, o meu plano mantém-se. Agora é assim, Maltis, está cheio de phase rush. Cada spell que eu fizer, há uma pequena chance de eu explodir. Magnífico. Eu nem sei o que a gente está assim aqui, meu. Eu acho que nem tenho formas de outra sem assim, ser com os spells. Um Vizard é normal não. <risos> vou fazer Chantou. um Dust Devil. Se o gajo acabar o turno aqui dentro deste quadrado... O gajo leva dano e é porrada e sei o que. Estou aterrorizado da Gillian. A criancinha massa, está a bué. Até vou andar mais 5 feet, que é o resto do meu movimento. Vou ficar aqui nesta gordinha. Agora é o Spectator. Brian, tu vais jogar com um Fear Ray, já que leva um Paralyzing Ray. David, tu ainda podes fazer aquelas cenas para relobinar o tempo? Ah, posso, peraí, peraí, que eu estava distraído. Eu curti o boer, não está paralisado. Eu acho que vale a pena, yeah, yeah, Eu Acho que vale a pena. Vou usar o meu último Chronal Shift do dia, malta. Não valeu muito a pena, sinceramente, mas pronto, tentámos. Acho que é o máximo que se pode pedir. O outro me manda dois raios no o os dois. Um de Fear Rei e um Paralyzing Rei. Pô estar paralisado, mas não tenho medo de nada aqui. O Sun vai se transformar num Brown bear e o Sun vai fazer um Dash. Give a fuck about the Beholders ou lá o que esta merda aqui no meio. Mas faz um Lightning Bolt, apanha os três, exatamente. Os quatro. Apanha o Geyser também. Sim, sim, sim, sim, sim. sim. Com 14 Lightning Damage. Parece aqui um drone da pista. enfocar focar-se no seu tripio fantástico. Oh, Master Luke, I am terribly sorry por isso. Até olha, isso vai levar uma Fireball e do cabo já destes dois. Este morreu, o outro fica bom. Vou andar aqui para o lado para não estarmos todos em linha, navar o outro que o Brian tá estava orgulhoso está a fazer thumbs up. Um Magic Missile aqui no, neste gajo a ver se acabamos com ele antes dele paralisar mais alguém. 15 damage, tal. Put, eu transformo num, num vaso com uma planta lá dentro. Sou um vaso, agora. Sim. <risos> Put, para de rir, caralho. Até quando? Até o próximo turno. Ora. Ah, a minha volta, toda a gente ganha temporaria de points igual a 1d6 mais o meu cleric level. 12 para acertar, acerta a menina. Não. Nope. Tens o levitate. O 46 faz outro spell, portanto, não sei se queres que ele rola yeah. outra vez. É, yeah, exatamente, rola outra vez. Yeah. Ah, estás fixe, estás fixe. És imune a álcool durante 5d6 dias. Fantástico! É. Só não vai fazer cena dele. Oh, oh... Isaac, urso... You know what to do, right? 12 damage, boa. Ok, safas levas. 12 lightning damage. Estás a ver o que é que vai acontecer? Três, são 7 mísseis. Vai metade para o urso e a metade para o Isaac. Acho que não estás né? insano. Tinha 12 de vida. Ah put, come on! O que é que é isto, meu? Ah, o que é que está a ter o é de feito, é tu, é guys? Isto? Olha o que é que lhe vai acontecer, o gajo vai ficar com a vida toda! Eu não estou direita da de feito dele, que eu estou no ar. <risos> Ora bem, o Brian tem Vulnerability a todo o damage, malta! Tal, tá, 20 necrotic damage para as drogas! O drone então, é é morre e é? o gajo ganha 40 de vida. Está bem, pode ser, eu faço isso, gasta o bonus é, action. Como 10. E faço só um ataque. Ui! <risos> Ai! Mestre Magic Missile desta vez no gás, 9 damage no gás. Uh, faço uma Mirror Image, malta. Aparecem 3 Bryans aqui. Eu fico 7 anos mais novo. Estou hum, a voltar à pobreza, malta. Se eu estou acertando no gás, matas o gás. Borga é? suja, pomba. Ai, put... afastem-se todos dele, afastem-se todos dele nos vossos turnos. Ele vai rolar 10 vezes na tabela. Que? <risos> com Estás a contar? 45. Levitate outra vez. 85. Mirror Image. 81. Podes fazer uma ação adicional. Pronto. Então isto foi o primeiro, agora o segundo. 53. 36. Rola um D10. Vai ficar sete é anos mais novo. 34. 34. Maximizas o damage do próximo spell de damage que tu fizeres no próximo dia. <risos> <game. risos> Do turno é que eu faço isto? Acho que vou fazer um <risos> spell dano só porque sim. Ainda vá. disputar. Vou fazer o of Radiance 3. Durante o próximo minuto, ver as criaturas invisíveis. Boa. Ok, ótimo. Bom, fantástico. Não vês ninguém? Não. É animal. E entretanto, Não. 17. Cresces uma barba feita de penas. Olha, já Mais fiz. 15. Durante o próximo minuto, gan... uh, ganhas 5 hit points no início de todos os teus turnos. Por que a gente está a fazer isto? Porque eu tenho sorte. <risos> porque eu, eu, eu fiz um spell de nível 1 como tal, Sim. por causa da Phaser, se o caralho que eu for, tenho de. <risos> tenho um, dois um então tenho de fazer 10 vezes esta merda. Um e cada vez que eu passo esta merda e me calho um spell, que é tipo 90% das merdas que eu passo porque é a sorte que eu tenho, passo esta merda de <risos> vez. E depois volto a fazer porque tenho que fazer esta merda porque então nunca vais a parar de fazer isso vai, vai, já, já vai no sétimo turno Não, vai, vai, porque vai haver uma vez vai calhar aquela merda que é coloque uma fireball nas unhas e eu deixo as calhadas e depois o David vem com o frasquinho com o frasquinho da, da aloe para passar por o David passa com o frasquinho da aloe vera e o Yuri faz um mending <risos> Durante o próximo minuto, sempre que tentas falar, gritas, Stella, ou seja, neste momento estás a gritar tudo o que tu falares para nós. Vou fazer um spell! 91. Se morreres, levas o reencarnate instantaneamente. Uh, número 5. Aparece outro modron aqui a voar, aleatório, ok. E no último turno, de todos, aparecem um D6 Flanfs. Aparecem sim umas aberraçõezinhas a voar aqui ao pé da gente, controlados pelo DM. Tão, têm medo de ti, portanto, em princípio, com sorte, fogem só de ti. Fico full HP, para positivo, ao foi o para positivo? <risos> uh, mas pronto, correu tudo bem, correu tudo bem. E, malta, acho que conseguimos capturar aqui o ovo do dragão. Sim, malta, vocês têm o red... Dragon Egg. Oh, yeah.